Se ele comprou todos realmente lá em 2014 Talvez ele gastou o quê? Uns 5, 6, no máximo 10 mil reais Pra comprar todos esses stickers E hoje essa coleção vale mais Que absurdo, velho, que absurdo possivelmente é o maior colecionador de adesivos do mundo. Ele comprou os adesivos há muitos anos atrás quando não valiam quase nada e hoje ele ostenta o inventário milionário no CSGO. Um post muito legal feito pelo dono do inventário que falou traduzindo aqui. Às vezes manter os itens do CSGO realmente compensa. Ainda estou orgulhoso de ter minha coleção completa de adesivos holográficos de Cato 2014, depois de todos esses anos. E olha, realmente, ele tem a coleção completa, bicho. Pra vocês terem uma noção de como que tá o mercado de skins, só esses dois adesivos aqui juntos já passa de meio milhão de reais, velho. É, tá caro Ele tem realmente um inventário que deixa muitos com inveja Tem vários pins genuínos que você só consegue indo no Major Tem todos os adesivos de Catabocê 2014 E alguns adesivos que também são muito raros, que eu já vou falar deles Ele citou alguns exemplos no Twitter dele Que me deixou o boquiaberto Eu tenho que começar por esse daqui, mano Meu Deus E nós temos o vencedor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 Ele comprou esse adesivo O iBuyPower holográfico E há muito tempo atrás, mano Ele vendeu um por 76 dólares Não é apenas alegria A venda desse cara, né? Ele com certeza se arrepende dessa venda aqui 397 reais pelo segundo iBuyPower holográfico Que ele tinha Mas ele guardou o primeiro E hoje, se ele quiser vender Esse é o preço de um iBuyPower holográfico É, galera Como que os pixels do CSGO tão caros As palavras dele O LDLC k 2014 holográfico era o último adesivo que ele precisava pra completar a coleção. Na época que ele comprou o adesivo, ele deu uma hesitada pensando que 25 dólares seria muito caro. Mas o que ele não imaginava é que quase uma década depois, esse adesivo custa 100 mil reais. O inventário dele realmente é lendário. Me dá vontade de ficar aqui analisando sticker por sticker, mas ó gente, é muita coisa. Então eu vou avaliar quanto que deve valer hoje uma coleção completa de k 2014 holográficos que aqui, aparentemente, ele tem todos mesmo. 1 um milhão 230 mil reais. É, é, é, velho. isso que eu não tô contando, os dois adesivos foil junto aqui, dá mais 5 mil reais, mano. Mano, palmas. Palmas pra esse cara. Ele não deve ter gastado nem 300 reais em cada adesivo, mano. Então, possivelmente, se ele comprou todos realmente lá em 2014, talvez ele gastou o quê? Uns 5, 6, no máximo 10 mil reais pra comprar todos esses stickers. E hoje essa coleção Vale mais de milhão Que absurdo, velho, que absurdo Ele tem outras stickers lendários também Que valorizaram bastante ao longo do tempo Como é o caso aqui do Crown Foil, do Howling Down Do King of the Field, um adesivo que tá custando mais de 6 mil reais Ele tem também aqui é o Harp of War Holográfico que tá custando 4 mil reais O the diffuser também é um adesivo bem raro Mas não tá tão caro quanto esses outros dois Que eu acabei de comentar Mas é um adesivo bem raro também Já tá custando 2.700 reais E mais diversos adesivos Mano, ele tem muitos adesivos mesmo Eu acho que ele tá tentando já estipular Quais serão os próximos adesivos que vão hypar, né Por isso ele tá comprando de tudo mano Inclusive passes de operação Nossa, esses itens aqui valorizaram pra caramba Esse é um legítimo investidor de itens raros no CSGO E esse cara tá de parabéns Porque o inventário que ele montou No total já deve estar tá custando mais de um milhão e meio de reais Queria eu ter investido mais nesses adesivos lá em 2014, 2014 na moral, quem queria também, deixa um comentário aí embaixo, e quem tem alguma história pra compartilhar a respeito do passado desses adesivos, comenta aí que eu vou tá lendo todos os comentários de vocês tamo junto galera, até o próximo vídeo, falou